E aí, pessoal, eu assisti American Horror Story pra deixar bem claro, porque todo mundo se confunde com o story, né? Porque ambos são do Ryan Murphy. Mas, pessoal, é demais, né? Eu realmente tiro o chapéu pro Ryan Murphy, porque eu nunca vi uma pessoa que consegue fazer tanta coisa, porque ele, meu Deus, a Netflix é praticamente toda do Ryan Murphy. E, raras exceções, ele dá uma, né tipo, ai tá, essa aqui eu não realmente não fiz com tanta maestria, mas normalmente as coisas que ele faz são muito, muito boas, e tá aí, eu não assisti ainda a temporada prim a primeira, eu acabei assistindo a segunda, e eu fiz um resuminho de cada episódio, uh, pra contar pra vocês, assim, mais ou menos, o que, que eu achei, se eu gostei, se eu não gostei, então, vamos lá. A primeira é um episódio, assim, bem bizarro de bonecas. Aqui eu vou dar spoilers, então... Vou dar um pouquinho de spoilers, então cuidado quem, né, não quer ganhar nenhum. É bem legal, assim, porque... Primeiro que a estética do Ryan Murphy é sempre vintage. Lá se passa nos anos 50, quase 60, se eu não me engano. Então é aquelas mulheres que literalmente parecem bonecas. E aquelas bonequinhas de porcelana que se vendia que também né, é inspirado naquelas mulheres, com aquelas roupinhas, vestidinhos, tudo muito bonitinho. E aí a gente tem o Denis O'Hara, como sempre, fazendo o que ele gosta de fazer, que é uns papéis bizarros, como o dono de uma loja de bonecas. E todo mundo tinha ele como super excêntrico e tal, e dá um plot twist gigante quando acontece o que acontece, e eu não, sabe, não acredito, e o mais legal é que eles fazem referência ao Coven, que é a terceira temporada do American Horror Story, pra quem não sabe, então eu amo isso no universo do Ryan Murphy, que querendo ou não ele consegue fazer referências dentro das séries dele com as outras séries, e quem é fã pega essas referências, então eu acho muito legal. Uh, o segundo episódio já achei, assim, agonizante, bem perturbador, achei bem complicado, vamos dizer assim, e o terceiro é estranho, o plot é legal, a, tipo, a mulher é uma vingadora, mas achei meio, sabe? E o quatro eu a, gostei, só que ao mesmo tempo, é assim, não vou falar aqui do que, que é, porque senão eu vou dar o um spoiler maior, mas eu achei meio chatinho, assim, claro, o plot é bem interessante, mas ele é mais previsível, esse é mais previsível. O 5 eu não gostei muito, que é o Bloody Mary, que aí é como se fosse aqui a Maria Degolada a loira do banheiro, que tu chama três vezes ali no espelho e ela vai aparecer pra ti. E aí aqui são umas amigas que ficam invocando esse espírito até que ela aparece. Mas achei meio chato, assim, o plot também meio... Tá, não gostei tanto. O 6 é muito bom. Os seis eu fiquei assim, não acredito no que eu tô vendo. A gente tem uma mulher dos seus 70 anos que tá, assim, muito triste, muito deprimida por estar envelhecendo. Então, ela tem complexo, ela acorda, bota xixi no rosto, porque descobriu que fazia bem xixi. Então, assim, ela sabe, quer fazer tudo. E aí ela começa a flertar ali com o vizinho que tá solteiro, um vizinho bonitão, e aí acaba que o vizinho está acompanhado de uma ex-colega dela de faculdade, só que a colega está muito rejuvenescida, como se tivesse uns 50 anos, assim. E ela fica muito indignada com aquilo, e a colega dá um cartãozinho pra ela, falando, fica longe do meu namorado, mas... Né? Se quiser ficar que nem eu, desse jeito que eu tô, vai nessa médica. E aí, essa médica é a mesma modelo que o Halston usava na série. Então, já é legal que tenha esse linkzinho. Só que vai acontecendo umas coisas, assim, muito bizarras, que ela faz uma cirurgia. E agora não vou contar mais, porque, gente, esse episódio até me traumatizou. E eu fiquei totalmente enlouquecida quando o Ryan Murphy inseriu Gynoscene, parte 1, num momento tenso que estava tendo ali na série, de uma conversa tensa, que é essa música aí, ela é do Eric Satie, uh, francesa, né, lá de 1800, por aí, 1902, sei lá, mas, gente, eu fiquei muito chocada, é muito difícil de encontrar essa música numa série, sabe? E aí num momento desses eu fiquei muito feliz de, de ter visto isso. E o sétimo episódio é o que mais fez sucesso quando saiu, que é o necro, né? Que aí a gente tem uma mulher que trabalha num necrotério e acontece certas coisas, e aí vazou um monte de spoiler já, todo mundo já sabe, mais ou menos. Eu gostei, mas o final eu achei meio, sabe? Meio chatinho, assim. Não achei tão maravilhoso que nem eu pensei que eu fosse achar. E o oito é bem interessante, que a gente tem ali um casal de irmãos, que é Lake, o nome do episódio, e eles estão num lugar de férias ali, eles têm dinheiro e tal, né? Só que acontece uma tragédia com um dos irmãos nesse lago. E aí começa a ter eventos paranormais e tal, e tem que a, a irmã quer descobrir o que, que aconteceu, por que o irmão morreu ali no lago, né, e tal, que ela viu uma coisa estranha, é bom, mas também, sabe, nada assim extraordinário. Agora eu tô ansiosa pra ver a primeira temporada.